Bom, bom dia pessoal, esse é um dos outros vídeos que eu estou preparando para vocês é com relação à pousada que nós estamos hospedados aqui em Tiradentes nós localizamos essa pousada através do hotel urbano e logicamente conseguimos fechar até um bom preço isso em decorrência também do feriado que nós não chegamos no feriado a pousada chama-se cortina de folhas hein gente então estão entrando aqui ó essa é a entrada principal dessa pousada só para vocês terem uma noção eu vou começar aqui pela parte dos jardins aqui e tal e vocês vão sentindo aí na pele antes de fechar o negócio com eles a casa na realidade é uma casa bem estruturada, de dois andares, que os proprietários transformaram aqui em pousada. Eu estou entrando aqui na parte principal, que é a recepção. Essa aqui é uma parte que dá ali para a parte da cozinha. E essa é a recepção da pousada. Essa é a pousada cortina de folhas. A recepção aqui tem uma uma geladeira e com alguns produtos refrigerantes sucos e tudo mais que você pode fazer o pedido através do cardápio nós estamos na parte inferior da pausada vou aqui seguindo descendo aqui com vocês e mostrando tem alguns quartos aqui também né um pouco escuro aqui, mas são um, dois, três, quatro quartos na parte inferior. Vou mostrar para vocês aqui um dos quartos. Uma cama de casal. Acendendo a luz aqui. E... Um outro quarto também. da pousada cortina de folhas vamos ver aqui a parte entrando aqui no banheiro E essa é a parte da cozinha onde o pessoal prepara o café da manhã uma, duas, três, quatro é, mesas com as cadeiras e aqui o café da manhã da pousada. Eu vou passar aqui na parte externa da, da entrada aqui também, ó, que vocês podem observar. O lugar é bonito, muito bonito. Daqui a pouco eu vou mostrar a piscina para vocês e eu vou voltar aqui por onde eu vim na parte interna. observar nós estamos fazendo então esse vídeo para vocês com relação à parte interna da pousada cortina de folhas aqui em Tiradentes bom vamos então subir aqui no andar superior essa como eu já tinha mostrado é a recepção nós vamos pegar aqui agora a escada dar acesso aqui o segundo andar da pousada isso aqui é uma sala de estar vocês podem observar um lugar muito tranquilo uma lareira do pessoal aí na parte no inverno né queiram curtir o inverno Essa é uma das partes externas da, do segundo andar aqui, é o terraço no caso, né? mostrando tudo aqui para vocês. Ó. Eu acho importante fazer esse tipo de vídeo, para que traga condição para o pessoal fazer uma avaliação melhor, né? e tenha condição realmente de comprar um produto de qualidade. bom então estou voltando aqui. aqui nós estamos tem umas redes que o pessoal possa curtir também né. Se quiser curtir aí sentar aí tá Vou entrar agora num dos quartos que nós estamos hospedados. Deixa eu acender a luz aqui para o pessoal ter mais ou menos uma noção. Aqui ó, uma cama de solteiro. Esse é o quarto também que tem a cama de solteiro e, logicamente, o quarto com a cama de casal. Aqui nós temos um ventilador, uma TV, são canais via parabólica, não é sky, não é tv a cabo pega alguns canais de tv a cabo, mas tv senado, rural, essas coisas aqui nós temos também o corredor que dá acesso a esses quartos aqui em cima é um dos quartos que nós estamos entrando também esse com cama de casal, vou mostrar o banheiro aqui pra vocês, banheiro normal, simples né, nada de luxo, o valor da pousada é um valor razoável, <coughs> houve uma negociação que nós fizemos com a proprietária, pelo fato também de ser um dia assim, fora do feriado logicamente né, então nós estamos mostrando para vocês aqui a pousada. Eu vou, é, eu vou descer aqui lá para o andar térreo e, e mostrar para vocês a, a parte externa lá da piscina. As meninas estão limpando e aí vocês têm condição de fazer uma, uma avaliação. Vou descer aqui um pouquinho. O lugar é tranquilo. É razoável. Vou pegar a parte externa da pousada aqui. Ó. fazer um giro aqui para vocês. Essa é a parte externa. Vou descer um pouquinho aqui da parte da, da piscina, para vocês terem mais ou menos uma noção. E vou tentar pegar a parte externa também e logicamente toda a pousada em si. Para vocês terem realmente uma noção do que que é. A pousada cortina das folhas, ou de folhas, aliás. Bom, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. E mais uma vez, obrigado por vocês assistirem ao meu canal no YouTube. Lembrar a vocês que, logicamente, dentro do possível, a gente vai tentar trazer o máximo de informação para vocês. Inclusive mostrando também a, a nossa opinião a respeito da pousada né? que nós negociamos para que a futura, a futura não, a proprietária possa fazer as devidas modificações com as nossas sugestões. Bom, então, vamos ficando por aqui e essa é a pousada cortina de folhas aqui em Tiradentes, hoje 14 de outubro 2015 quarta-feira e um lindo dia aí para vocês obrigado pessoal